e agora Celso Vernizzi o aumento do tempo Olá amiga Olá amigo depois de um final de semana maravilhoso muito sol no sábado no domingo temperaturas aí agradabilíssimas temos uma segunda-feira pela frente também igual e com temperatura de 27 graus a 28 de máxima no litoral na capital também. E mais de 30 no interior. É, parece verão, 32 graus lá para o norte, noroeste paulista. E não há nada que venha mudar essa situação nos próximos dias. Só lá para quarta, quinta-feira, a temperatura vai baixar um pouco e aumentar a nebulosidade. Chuva, por enquanto, não. Clima seco prevalecendo, muita água hidratando o corpo e um bom filtro solar, porque esse sol... Queima também. E como queima em final de semana, o pessoal aproveitou bem a praia, a água um pouquinho gelada, mas deu para curtir bem este final de semana. Tempo de sol em pleno inverno e também temperaturas mais elevadas. O friozinho da noite diminui, mas ainda precisamos de um agasalho. Um abraço a todos! O